Olá! Estamos aqui para mais um momento do Espaço Família e hoje eu tenho aqui comigo uma convidada que é a Letícia Claudino. Isso. Ela é psicóloga e hoje nós vamos falar sobre como as emoções interferem na aprendizagem. Em alguns vídeos eu falei bastante para vocês sobre a questão da aprendizagem, desenvolvimento das crianças... E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a emoção interfere, tá? E por que que esse profissional é tão importante no trabalho em conjunto. Letícia, quando, por exemplo, eu tenho é, situações no consultório de crianças com dificuldade de aprendizagem, é, e eu percebo que essa, essa dificuldade está ligada a uma questão emocional. De que maneira os profissionais da psicologia podem é, é, trabalhar com essa criança e em conjunto esses profissionais podem ter um melhor resultado com essa criança? Sim, é que o psicopedagogo vai avaliar toda aquela parte de aprendizagem, identificou, ah, acho que é por alguma emoção, a criança relatou algo, às vezes, né, é, pessoal. Então, o psicólogo vai avaliar o que, que é essa emoção, o que está que interferindo, é, num contexto geral, né, por que, que isso tem afetado a criança, porque vai afetá-la num contexto geral, né. E isso vai refletir na escola, né, por conta do... Perdão. me perdi. Bem, tranquilo. <risos> é, por exemplo, do, do... eu vou começar agora, ó. É, por exemplo, mudanças de escola podem interferir na aprendizagem? Essas emoções ali podem ser afetadas? Sim, é porque às vezes a criança se é uma criança um pouquinho mais retraída já, né, por si só, é, então vai para um ambiente diferente, tem dificuldades às vezes de fazer amizades, né, então a mudança de escola muda toda a rotina, pessoas novas, então se ela não estiver preparada para isso vai interferir nas emoções, né, na aprendizagem, né, então acabe a escola também a saber lidar com isso, buscar essa criança, é, saber todo o histórico dela também, como que vem, né? Cabe muito a escola auxiliar nisso. Fazer essa adaptação isso. do novo espaço, né? Uhum. E quando acontece, por exemplo, a separação dos pais? É, isso é algo muito importante, né? Que afeta as crianças, porque geralmente a criança tem aquela visão de que a culpa é dela pela separação dos pais, né? É, então, isso acaba interferindo e, e, e leva para a escola, né? Então, a, os pais também têm que saber lidar é, com essa situação, conversar sempre com a criança, né, explicar toda a situação de que ela não tenha culpa, né, da separação. E os pais, né, são os adultos da situação, eles precisam saber lidar com isso, né, e... Levar isso para terapia, seja para psicopedagoga, para psicólogo, né? Para explicar a situação, para que isso não afeta a aprendizagem da criança, né? Não deixar isso gerar algo pior nela. Mas a separação realmente é algo que interfere muito, mas tem como reverter, né? Uhum. Outra situação também que a gente percebe é o nascimento de um irmão, uhum. né? E a criança, às vezes... Começa a ter um baixo rendimento, fica um pouco aérea dentro da sala de aula, fica mais apática. Uhum. E é importante que a família, então, relate como isso está acontecendo uhum. e trabalhe essa questão com, a, com essa criança, né? Com certeza. A chegada do irmão gera um ciúme ali muito grande, uma disputa, né? Então, é bem importante conversar com a criança porque tudo isso reflete na, na escola, né? Chegada de um irmão é, é dificilmente a criança, né, que não vai passar por um período ali de certa revolta, de ciúme, né, pela chegada de um novo irmão, que depende de mais atenção, e aquela atenção que era toda dele, já tem que ser dividida, né? Uhum. Então tudo isso acaba interferindo. Uhum. Também quando se perde uma pessoa próxima, né? Uhum. Isso também interfere bastante. Muito, né? Porque a criança tem os apegos, né, a pessoas, principalmente avós, às vezes, né? Então perder essas pessoas, esses queridos, a criança não compreende, né, o porquê pessoa não está mais aqui, né? não compreende porquê, é, então entende que foi embora, né, então conversar com a criança, explicar toda essa situação, né, para que ela compreenda sobre a partida dessa pessoa. Que realmente isso vai afetar muito o emocional dela, né? Sim. A perda de um ente querido. Uhum. Porque a gente precisa lembrar que o ser humano é um conjunto, né? E as nossas emoções, elas estão é, é, com a gente o dia todo, o tempo todo. Então, muitas vezes, se essa emoção de algumas situações particulares... Não estão bem trabalhadas, uhum. a criança lá na sala de aula começa a tomar seus pensamentos com essas situações Isso. e acaba deixando de ter a atenção que é necessária para a sala de aula e, e interferindo nessas, nesse rendimento escolar. Outra questão, Letícia, que eu às vezes presencio assim é a pressão por rendimento escolar, uhum. notas. Como que a gente pode lidar com isso? Como que as famílias precisam é, trabalhar com essas questões? Uhum. É, que a, cada dia da criança tem o seu tempo, né, sim, mas tem um limite ali, né, que a criança precisa acompanhar e seguir, mas é pressionar a criança algo que às vezes ela ainda não está preparada, né, então conversar, explicar quais são as dificuldades que estão sendo apresentadas, o que, que ela não está acompanhando de acordo é, com, a idade, com a idade geral, né, não adianta comparar com o vizinho lá, com o filho do vizinho, uhum. com o filho da amiga, né, a gente tem que olhar para a criança qual é a dificuldade daquela criança, então não forçar ela algo que ela não consegue, que ela não está preparada, né? Então, limitar ela dessa forma, assim, que tem que fazer desse jeito, né? Então, você tem que conseguir isso, tem que alcançar essa nota, né? Mas em todo o contexto geral. Por uhum. que essa criança não tá alcançando o esperado? O que que tá acontecendo, né? Uhum. É uma questão de é, aprendizagem, uma questão emocional, né? A gente precisa avaliar todo esse contexto para trabalhar da melhor forma. Não adianta faça, faça, faça, né? E a criança trava e não vai, é. e você não entende o porquê, né? E ao contrário do que se imagina, que sendo rígido e obrigando a fazer, e às vezes a gente ouve, né, a frase, ele só tem isso para fazer, mas a gente tem que pensar que o mundinho da criança é tudo aquilo ali, então a escola é um mundão dele, né? E aí cobrar dele um bom rendimento gera uma pressão. Né? Um, uma estabilidade emocional E é o contrário É estar tá ali perto, dando suporte Isso. vendo que é necessário Se precisa de um reforço uhum. Se precisa... Às vezes é só sentar E eu preciso de alguém para estudar para a prova comigo uhum. né? me, me, Ou me falar assim Ah, você consegue, eu sei que você consegue uhum. né? e Acreditar aí... na criança é muito importante, uhum. né? É. Isso assim para todos nós, se, se a gente for ver num contexto que a gente está inserido e pensar, se uma pessoa chega para você e te coloca contra a parede ou te coloca é, é, fazendo comparações com outras uhum. pessoas, você vai, não vai tá, ficar bem, você não vai ficar confortável. Uhum. Agora, se a pessoa chegar para você e falar, oh, você tem isso para fazer, eu estou aqui para te ajudar, você já relaxa, uhum. você já, já lida diferente, né? Sim, com certeza. Então, pessoal, essas são as dicas, né, para as famílias, para que fiquem atentos às emoções dos nossos pequenos. Essas emoções fazem muito diferença, sabe? Não é só momentos de euforia. Mas também a gente observar bastante os nossos pequenos, as, os pequenos detalhes que eles demonstram no dia a dia, a, a gente ficar alerta com tudo isso. Lembrando que essas crianças vão crescer e se essas questões não forem trabalhadas desde pequenas, elas podem atingir lá a idade adulta e ter prejuízos lá na frente, não é? Isso mesmo. Então tá, nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado, até a próxima. Até.